Hey pessoal, aqui Marcelo de do Drops of Software Quality. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se para ser notificado dos novos vídeos. Neste vídeo eu vou ensinar como interagir com elementos de uma página web utilizando Java com Selenium. Nosso teste abrirá a página /demo -simple search, Verificará se o título está ok, conforme visto no vídeo que aparece aqui no card. E a novidade desse vídeo será que inseriremos a palavra Selenium aqui nesta caixa de texto, clicaremos no botão Click Me e verificaremos se aparece aqui embaixo em YouTitled a palavra Selenium. Com isso eu mostrarei como interagir com, então, com a caixa de texto, com o botão, e verificar se o resultado aparece aqui nesse local da página via teste automatizado. Então abrimos a ideia Eclipse, mantemos o Workspace padrão, clicamos no botão Launch. E aí, então, no projeto OpenSite, criado no vídeo referenciado no card, vamos clicar no projeto OpenSite, para um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, fazer uma cópia desse projeto, vamos colocar o nome desse novo projeto de Direct Element. Feito isso, agora vamos editar o arquivo pom.xml. E vamos só trocar aqui. Onde tem Open Site, vamos colocar o nosso nome novo de projeto, que é Interact Element. Vamos copiar essa informação e colar em Artifact ID e no Name. E salvamos o arquivo .xml. Arquivo .xml atualizado, vamos fechá-lo. e Vamos renomear nosso arquivo Java aqui. E representa a nossa classe de teste. Vamos colocar o nome dela também de InteractElementTest. Vamos dar um finish. Pronto, vamos dar dois cliques nesse arquivo .java. E agora vamos incluir o nosso novo código. Voltando aqui para a página web, queremos então inserir o texto Selenium nesta caixa de texto. Para inserir, precisamos localizar esse elemento. Então, clicamos com o botão direito essa caixa de texto e clicamos em inspecionar. Veja que aqui do lado direito aparece o código html da página, a tag desta caixa de texto, o nome dela é input e temos o atributo id com o valor textbox. Vamos referenciar então essa caixa de texto pelo atributo id com o seu valor textbox. Vamos copiar, então, o valor aqui, dando dois cliques no valor de id, ctrl-c. Vamos voltar aqui para o nosso código fonte. E aqui embaixo do assert que valida o título da página, vamos inserir o comando driver.findElement, que é o comando para encontrar um elemento. E aqui vamos inserir o argumento by.id, pois vamos utilizar o atributo id para localizar esse elemento. E como argumento do by.id, vamos inserir o texto que nós copiamos. Vamos inserir o valor do id da nossa caixa de texto, textbox, .vir. Vamos atribuir o elemento encontrado a um web element. Vamos chamar esse web element de textbox. Com essa variável chamada textbox disponível, vamos então incluir aqui o comando para enviar o texto Selenium para este WebElement. No caso, então, textbox, que é a nossa caixa de texto, que é o comando para enviar um texto. Vamos passar como argumento Selenium. Nosso próximo passo é clicar no botão Click. Então, vamos voltar aqui na nossa página, vamos clicar o botão direito neste botão e ir em Inspecionar. Vemos que o botão tem a tag Input e... O id do botão é button1. Vamos copiar o valor do id. Ctrl C. Vamos voltar para o nosso código. E vamos inserir um novo web element. Então, vamos chamá-lo de button1. Igual a driver.findElement, da mesma forma. By.id. Só que agora vamos passar o argumento, então, button 1 Para interagir, então, clicar no botão. Seria button1.click. Simples assim. Agora precisamos validar se o texto que aparece aqui embaixo no UTyped é selenium. Então vamos simular. Vamos colocar aqui o valor selenium, click me. Para que apareça aqui o texto, vamos clicar no botão direito nesse texto e clicar no inspecionar. Veja que esse texto está dentro de uma div com id result. Dois cliques em cima aparece o selenium. Vamos então pegar o id result, dar um CTRL C, retornar para o nosso código. Vamos criar um novo web element chamado result, vai receber driver.findElementBy.id da mesma forma, passando result. Precisamos então agora validar se o texto que aparece nessa div com id result é Selenium. Para isso, vamos inserir o comando result.getText, onde vamos obter o texto do web element result, e vamos verificar se o conteúdo dele é igual content equals selenium, fecha parênteses vamos lembrar de utilizar o assert true que é o nosso comando de acerção aqui vamos colocar o primeiro argumento é caso o conteúdo não for igual a selenium. então vamos colocar aqui conteúdo diferente do esperado e aqui embaixo vamos fechar aqui com mais um fecha, um fecha parênteses o comando ficará assim então ser true, conteúdo diferente do esperado. aí, então esperando que o conteúdo seja igual a selene. Vamos rodá-lo. Ele abre o Chrome. O teste passa. Para ter certeza que o teste está funcionando, vamos trocar o equals para um valor diferente. Vamos botar aqui, por exemplo, que é selene, que é um conteúdo diferente do esperado. Vamos rodar novamente que ele vai rodar rapidinho. E olha só, conteúdo diferente do esperado aparece aqui embaixo. Prontinho, vamos voltar o nosso código para o que era anteriormente. Salvar, rodar de novo para ter certeza que está ok. Ótimo. Verdinho, passou. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Nos vemos no próximo vídeo.